E aí, Clanchadon aqui de novo. A gente tá vindo com o and the Seven Silence. Metroidvania sensacional para 4, Nintendo Switch e Xbox One. Foi um presente aí do nosso parceiro Destino Inexorável. Vou deixar o canal dele na descrição. E como vocês podem ver, tem umas animações fantásticas. A gente tá deixando aí de fundo. E vamos lá. Shantae and the Seven Silence ou as sete sereias. Algo muito legal sobre este Metroidvania: ele tem várias animações, todas muito bem feitas, né? E... eu estive pesquisando, parece até que estão se... tá sendo cogitada uma série animada. Tudo bem, a gente chega numa ilha aí, hey! <risos> achando uma figuraça. Tá ela dançando no loading, o loading que interrompe a gravação do GeForce Experience, a gente aprendeu da pior forma. É um jogo com muito diálogo, quem gosta de conversar vai aproveitar, mas, por sorte, a gente pode pular e fazer a nossa gameplay totalmente sem muita conversa. Hoje a gente pretende fazer a primeira parte, pelo menos uma chefe, pegar um poderzinho, falar com o prefeito, a gente recebe essa lista de tarefas, que é tipo umas quests pode encontrar aqui no inventário, tá vendo? Encontre 5 meia gênios. Não é isso que tá escrito, mas é isso que tem que fazer. Tá aí o mapa, e vamos lá. Primeira coisa a ser feita, falar com o velho aqui ó, salvar o progresso. Essa cidadezinha aqui, acredito que seja a parte principal do jogo, né, você vai encontrar é onde fazer upgrades, né? de coração, restaurar energia, salvar e fazer compras também, tem itens que você compra Beleza, a gente encontrou a primeira gênio, agora vamos para a próxima As próximas né? são quatro mais quatro. Tem muitas... os telas de load normalmente são mais pesadinhas Mas não tem problema, não chega a incomodar A Shanté, ela tem uma cabelada que ela dá E ela também dança, ó E ainda não vai usar isso A gente só tem a dança, mas não necessariamente faz alguma coisa com ela Os primeiros inimigos Os inimigos dropam itens, coraçõezinhos e dinheiros. Aqui o velho, o jogo não salva sozinho, você sempre precisa encontrar esse velho para salvar. Os inimigos são todos muito bonitinhos e tem todo tipo de item aí. Aqui é a nossa primeira amiga, Gênia. Primeira, não, segunda, né? Burrice. A gente encontra inimigos um pouco maiores. Mas nada a temer, só tem tamanho. Contra a nossa terceira amiga gênia Só vamos, só vamos Ela tem bastante HP, mas cada inimigo dá uma proporção de dano diferente Então é preciso ter cuidado Tá e aí o que acontece? A gente volta no veio. Deu uma ajustada na minha câmera, porque a gente tá com a cabeça bem na frente dos nossos diamantes. E a gente já vai para a última parte. Terminar de encontrar gênias. Meia gênias? Meio gênias. Não existe meia. É, existe sim. <risos> Aqui a gente já encontra mais uma. Última, última gênia, que é meio zumbi também. Interessante, né? Procuremos a lista e já vamos voltar automaticamente para a cidade. Não precisa fazer nada. <risos> Beleza, agora a gente vem aqui para o... Polizil tá todas as cenas aí. <risos> tem uma conversa. E agora uma animaçãozinha. Sempre tem animaçãozinha. Que é bastante legal. Os áudios estão em inglês, mas eu acho que é possível ligar legenda em português. Não tentei. Do Burepio, fazendo o espetáculo das Gênias Muito bem, agora começa o jogo As Gênias desaparecem E agora a gente vem aqui ao resgate Muito bem, vamos ao resgate das sereias, não Resgarde das Gênias Tem essa vozinha aqui falando que a rota está liberada A gente vai passar... Vai passar por um trecho aqui com muitos inimigos Dá para farmar um pouquinho itens, como os cartões esses bichos E também o atum enlatado que dá um coração Não pode se preocupar muito com o dano Porque Eles dropam um coraçãozinho também Beleza, a gente já conseguiu o que queria Vamos sair dessa área cheia de uh, esses bichos horrorosos Agora a gente pode ver que aqui tem um card Todos os tipos de alimentos ganham um poço extra de cura quando consumidos Então, ó Sucesso A gente já equipou E a gente vai comer aqui um atum enlatado Caiu muitos atuns enlatados pra a gente Pronto A gente já encontra. Uma das primeiras inimigas assim Mas com cara de gente né uma mulher lagosta <risos> Uns canhões Às vezes spamar compensa, viu? Aqui não tem nada. Mais uma pepita. Salvando aí com velho, Eu acho mais um atalho por debaixo da plataforma e a gente encontra o primeiro Lua em forma de coração. Juntando quatro dessas e voltando lá numa determinada área da cidade. É possível aumentar o HP. Passou do velho salva para não perder o progresso. continuar nossa empreitada aqui e é tentar chegar em primeiro chefe pegar um upgrade... gameplay hoje é um pouco mais longa mas sempre é assim né tá aí a tal da risky boots ela aparece no vídeo aí como uma vilã definitivamente é uma vilã ela estoura isso aqui, é uma escotilha Tem uma outra lá pra cima, não sei se mais pra frente a gente ganha algum dano explosivo Deve ter uma área toda a se explorar Como é um Metroidvania, tem que ficar tentando explorar, né? O que temos aqui? Sala de contorcionismo para se teleportar A gente pode ir para outros lugares Para a cidade e voltar para cá Estava escrito contorcionismo Vamos dar uma olhada para cá o veio aqui Já aparecem inimigos novos Tiver é uma queixa desse jogo, talvez seja as telas de loading. O loading dele é meio cruel, viu? Talvez se eu colocasse no SSD teria sido mais prudente. Mas, tão de dano que dando para te dar nesse slime, né, brincadeira? Mais uma animação. São pequenas animações, mas eu acho um toque interessante. O tio ficou lá. Aqui não tem nada para ser feito, a gente não tem esse upgrade para perfurar o solo Um bicho que dropa poucos, com poucos cartões já pode usar é esse caranguejo Acho que se não me engano, dois cartões Sabia que não cartão da aranha e um hambúrguer também. E outro secreto essas cavernas. Não tem como passar ainda. Tem mais alguma coisa ali escondida, hein? Mais cristais. Sempre salva e o jogo não salva automaticamente, não se esqueçam disso Porém jogar Shantai O nenê do vizinho está participando também da gameplay, está chorando fortemente Beleza Portal, né? Toca de Nenofar. Nossa! Tamanho das lagostas. Monstro lagosta saltadora. a gente pode equipar caranguejo só um, velocidade de engatinhar. a gente engatinha muito mais rápido portas fechadas como todo bom Metroidvania uma área de inimigos bem curtinha por sinal baixa essa corda, rapaz. Mas conseguimos uma chave, vamos abrir já aquela porta. Foi fácil, hein? foi muito mais fácil do que a gente imaginou. Cartão Monstro Morcego. Ali tem algo que a gente não alcança, mas provavelmente vai alcançar muito em breve. Caranguejo. Não sei se dá pra vender. Igual dava pra fazer em... Um jogo... Como é que chamava o jogo que a gente jogou esses dias? Bloodstained. Bem enjoado esse bicho, hein! Temos um caranguejo dourado e mais uma chave. Olá, achamos. Sabia que tinha algum lugar aqui uma saída. Encontramos o um mapa! Eu não lembro de ter pego isso. O que, que tem no mapa? Ah que legal! Mostra a área toda. A, área a gente já tem save. Isso aqui faz. Tá. Vamos abrir a porta aqui. Tipo um leve puzzle, bem de leve. Oh. Quase. Dano aí, muito à toa. Tem mais um coraçãozinho aqui. Uh, que bom, hein? Continuar com a brincadeira. Mais um caranguejo dourado. Uh, chefe Risk Risk. Tá bem. Vamos enfrentar a Risky Boots. O oh, louco, estamos tomando um dano medonho. Quando a coisa em complicar muito. A gente vem aqui, ó. Come uma lata de atum. Perfeito. Ela regou. Regou em Risk Boots. Eu, eu comecei a falar no do Blood Stand, que os cartões extras você podia vender, né? A gente provavelmente vai pegar a nossa primeira habilidade. Tudo indica que sim, sabe? está berrando isso. Olha! Temos o Tritão do Impulso, uma moeda de fusão, Bom. olha que bonitinho, a gente vira tipo um bichinho e agora a gente consegue subir pelas paredes e chegar a áreas antes inalcançáveis. Assim. agora a gente olha o mapa de onde a gente pode ir que a gente não conseguia antes ó oh. um coraçãozinho um coraçãozinho Oh. Lula em formato de coração. Ó, oh. falta oh, tá só mais um. Vamos olhar o mapa. Sucesso eu acho que a gente tem que ir pelo lado direito Fazer Fazer tudo necessário Por algum motivo esse aqui não, não deu nada não tomou dano, né? que que é isso? uma Mais uma chave... Ixi... Certinho para esta área... Hum. Se eu der o Dirt, será que dá dano? Dá dano! Olou, cara! Faça guarda aí! Oh. Vamos dar uma olhada no mapa. Há é um forte indício de que a chefe pela frente. Com certeza eu quero salvar o progresso. Animaçãozinha é a primeira sereia. É legal a animação, né? Muito bem. Seria de Nenufar, Algas, tomando banho de sol. Oh. Muito bem. Aqui a gente tem que jogar ela para o sol. Assim que ela começa a tomar sol. Tem que ir batendo... O corpo dela. É um pouco enjoado porque as plataformas nem sempre saem na altura que a gente quer Tem muito cuidado com isso também Derrotar esses cachorrinhos o mais rápido possível tem uma certa dificuldade em pular nas plataformas. Quase, quase. Ela não dá dano se você subir nela Derrota até que rápido Entenderam que tem que apertar o botão para colocar lá no sol? É isso que tem que fazer, tá? Não sei se eu falei, acho que eu não. Feito o capítulo, concluído o vídeo. Vamos ver o que vai acontecer. Onde ela vai? Tem mais alguma animação? A gente salva durante o load. Esse veio no... Undor um no serviço Você conseguiu? Bom... Muito bem Feito! Conseguimos um upgrade, derrotamos uma chefe de verdade, uma subchefe, permitamos uma área intermediária Eu acho que é isso Tá bom por hoje, né? Vocês gostaram de Shantei e The Seven Sirens? Deixa o seu like, se inscreva no canal, dá uma olhada nos nossos vídeos, a gente joga jogos de metroidvania, recomendações e indicações esse, mais uma vez esse jogo foi um presente do canal destino inexorável vou deixar na descrição dá um pulo lá conhece o canal dele é bem legal deixa um comentário pra gente a gente sempre gostando e respondendo e fica assim até o próximo vídeo ó. Viva a amizade